Ação! Awesome. E... Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliteran Jogos! Hoje vamos jogar Tekken Tag Tournament! E hoje eu vou jogar com a Unknown, que é o boss do jogo! Pra liberar ela, você precisa zerar o jogo 14 vezes. Ela é capaz de imitar qualquer personagem do jogo. Ela tem como base os movimentos da Jun, e para alternar é só pressionar o R3. E a primeira luta é contra Xiao Xiaoyu e a Panda! Agora ela tá com os movimentos da Xiaoyu Ah, maldita Não posso nem reclamar, eu jogo com ela Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos E é isso aí, a primeira dupla já foi E vamos para a próxima e agora, Julia e Roger. Tag battle, fight. E agora estou de Yoshimitsu. E toma espadada! <risos> Ela é a minha personagem favorita do Tekken. E agora... Ana e Jean. Opa! Ela tá de King agora. Isso! Pega! Pega ela! Pega ela! Ha! ha! Protagonismo aqui não! E agora? Bruce e Jack 2! Tag battle. Fight. Agora ela tá de Pou! Nossa! <risos> agora ela tá imitando o Ed! E agora, Jun e Kunimitsu! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like hein Agora ela tá de Ed! Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Oh, machutão! Agora ela tá de long Para a próxima! E agora Brian e Yoshimitsu! Tag Battle Fight! Vamos lá, cadê? Yoshimitsu também! Opa! Trocou pro Brian! Toma! Agora tá de Paul! E agora heihashi e devil tag battle fight trocou pro devil vai lá ogre fogo nele game trocou pro heihashi Agora ela tá de rei you win. E agora Vamos para o chefe oh, não. Vamos lá que é para decidir Opa Desviou Ah maldita Tá é de xiaoyu Ah minha também tá é de xiaoyu agora nossa! Vai, vai, vai! Volta aqui! Desviou! Ah, pega ela! Trocou pra King! Vai, vai, vai, vai, vai! Falta pouco! Tira! Morreu! Ele tá do ladrão! Opa! Toma! Pisão na cabeça! E é isso aí! Agora vamos ver o zeramento da Runon! Olha o oh, cara, hein